A gente está aqui com o Shane, ele é diretor e cofundador da Kinship, e hoje eles trouxeram um, um dispositivo que bom, é, é um jeito de fazer você sair da cadeira para jogar. Shane, conta pra gente o que, que é isso e como funciona. Legal. Gente, o IPACE é um dispositivo que tem dentro dele um pedômetro, comum que você encontra em outros lugares, que calcula passos, distância total percorrida e calorias gastas. Mas a grande novidade do, do WePace é que ele é um sensor de movimento, ele controla jogos. E é isso que a gente está mostrando aqui na Brasil Game Show. Se você coloca ele no tênis, a partir daqui ele já vira um controlador de jogos. E é isso que a gente está chamando de é o menor controlador de jogos do mundo. É, e no caso, vocês fizeram jogos específicos para ele, né? Que você falou que é o WePace World. E também tem a ideia de trazer mais jogos futuramente. Como que é isso agora? Legal, é exatamente isso. Nós trouxemos aqui a central de entretenimento que conecta exclusivamente com o WePace, que é chamada de WePace World. Lá dentro tem oito minigames, cada um para uma faixa etária e estimula partes diferentes do corpo. Então você tem jogos que são movimentados só para direita e esquerda, para cima e para baixo, outros para frente e para trás e tem jogos completos. Também, também temos aqui uma, uma apresentação de um jogo com VR que você utiliza o WePace para jogar. Então assim, a aceitação está sendo ótima. E a gente está realmente buscando novos jogos de outras empresas em qualquer área, seja saúde, institucional, educacional, de reabilitação, para que venha mais gente para melhorar essa plataforma. É, e assim, futuramente vocês pretendem ver se vocês conseguem colocar isso em plataformas grandes ou vai ficar só para vocês? Tem alguma ideia aí? Bom, esse é o sonho de todo mundo, né? Então, primeiro a gente está caminhando baixo, Pegando comunidade, criando uma comunidade forte, mostrando para o pessoal que dá para se exercitar e se divertir ao mesmo tempo. Então, assim, ainda tem acho que um caminho aí para a gente chegar no, nos caras grandes, mas fica o convite, se eles gostarem, se interessarem, a gente está aberto para qualquer negócio. agora se você já é o tipo de pessoa que gosta mais de sentar no sofá ficar jogando não gosta muito de fazer exercícios físicos para jogar aqui em Chip também tem um jogo para você desse outro lado aqui do stand nós temos o um projeto chamado Sky Dome que é um jogo de ação e estratégia em tempo real onde duas equipes de quatro jogadores se enfrentam para destruir o artefato inimigo então assim é um jogo realmente para quem gosta de pegar no controle sentar tá no sofá Super concentrado, sabe? Então aquele jogador que a gente está chamando que é um jogador quase hardcore, mas não é tão casual, é o um intermediário. É, e ele, além de tudo, ele é PVP, né? Pelo que a gente tá vendo, você pode jogar em até em quatro pessoas, né? Isso, são, são quatro pessoas de um lado, quatro pessoas de outro, numa competição aí de 10 a 15 minutos, é a duração da partida. Legal. E qual que é o objetivo do jogo dentro, da, dentro das partidas, no caso? O objetivo é destruir o artefato inimigo, mas sem um confronto direto, e sim enviando tropas e vendo onde que ele está mais, mais, mais fácil de atacar, onde ele está mais maleável ali. Ah, legal. Ele é meio que um tower defense, só que você controlando o personagem, não só colocando torres, né? Exatamente. A, a, o pessoal está chamando bastante de MOBA com RTS, um novo gênero aí. Então a gente está gostando, está sendo exatamente isso. E onde que vocês pretendem disponibilizar esses dois jogos? Tanto o WePace como esse daqui? Pro, é, o Skydome. Tá. A, a divulgação do Skydome vai ocorrer na plataforma Steam, a gente quer fazer o lançamento aí no primeiro trimestre de 2017, mas terminando a BGS a gente está querendo chegar numa parceria com Xbox e Playstation 4 para também fazer o lançamento nos consoles. No caso do Wii Base, o lançamento vai ser também no primeiro trimestre, mas a gente vai fazer pontos de venda, então são negócios um pouquinho diferentes.